Veio Deus Apolo para esta terra decadente, trazendo a razão ao derrotar a serpente. Mostro Deus Apolo para esta terra suja e fria, trazendo a beleza, a perfeição e a harmonia.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 o Deus Apolo, presta a terra decadente Trazendo a razão ao debotar a serpente Mostra o Deus Apolo, presta a terra suja e fria Trazendo a beleza, a perfeição e a harmonia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 Trazem a razão ao derrotar a serpente para Deus Apolo Não existe obstáculo Usa, pintoniza, profetiza Seu oráculo Usa, pintoniza, profetiza seu oráculo os apitoniza, profetiza, seu oráculo. Os apitoniza, profetiza, seu oráculo. Os apitoniza, profetiza, seu oráculo.